Oi! Águas cinzas, filtro lento e jardim de chuva. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. E aí, beleza? Vídeo de hoje, vou mostrar, avançar um pouco mais. E aí, de um dia para o outro, deu um probleminha com, com os tambores. Que eu fui ver as coisas e os tambores estavam tudo fora do lugar. Aí, por que disso? Ou... Oh, né? um empuxo da água, na hora que a água chegou, levantou os tambores, que eu não, não coloquei peso suficiente dentro. Então vamos dar uma olhada nisso, coloquei umas pedras a mais para aumentar o peso, e aí seguro o tambor no fundo, a, as pedras, o bidim, a areia, e aí a gente vai observar o sistema também, o início da, da filtragem, a água já filtrada dentro do, dos tambores, o caminho que ela vai fazer, e aí e a gente percebe que ainda está chegando nutrientes no lugar, porque na superfície da areia começou a desenvolver alga. Então, ok, a alga está desenvolvendo porque está chegando nutriente, luz solar, né? legal. Então, a gente sabe que ainda não está funcionando como a gente imagina que vai funcionar mais à frente, com o estabelecimento das plantas e tudo mais. Na sequência disso, vamos dar uma olhadinha, já está acontecendo aquele efeito de maré que a gente tem visto é, no, no, em sistemas anteriores, anteriores não, na, nas etapas anteriores, né? o efeito de maré que vem desde o filtro. Então chega um monte de, de água, levanta e aí depois abaixa outra vez. E eu, o, que, o que eu estou pensando para aproveitar essa água nos canteiros laterais. Então vamos ver isso. Vamos ver também hoje é dia de Miguel. Miguel andou aplanando aqui ó, tá vendo? Nessa rampinha aqui foi feita... Tempos atrás, agora já chegou as chuvas. Nessa época estava seco ainda, então foi fazendo as coisas para a gente construir um jardim de chuva do lado para receber as águas de chuva que estão descendo ali a, a encostinha, a rampinha. Vamos dar uma olhada no processo todo. Hoje cedo eu tive que fazer uma intervenção e eu vou mostrar qual e por quê. Esse tambor eu havia colocado um pouco de pedra, mas não o suficiente. Tive que colocar mais duas pedras grandes e tirar o caninho de saída nesse momento. Por quê? Porque essa noite encheu outra vez aqui o, o sistema né? e acabou levantando, tirando do lugar esse tambor porque ele estava muito leve na água, vai flutuar. Então, puxei as pedras, tirei um pouco as pedras, recoloquei o tamborzinho no lugar que eu queria, coloquei umas pedras maiores e abri aquela abertura de maneira que a água, quando chegar nesse nível aqui do tambor, ela vai passar para o tamborzinho. E aí, ok o peso da pedra com o peso da água vai equilibrar o sistema. Ontem eu havia colocado areia, agora cedo eu soltei a água do, dos filtros, né? encheu bastante, areia, claro tá é, os espaços são menores entre os grãos, então dificulta a passagem da água. Ok, então ela vai chegar a uma quantidade grande, vai elevar, vai ficar acima do nível das pedrinhas, dos seixos rolados. E depois, com o tempo, essa é a minha expectativa, é isso que eu vou acompanhar hoje, ela vai baixar até um certo nível e vai parar de escorrer por aqui. Então, quando ela parar de escorrer aqui para dentro, eu sei que é o nível que eu vou trabalhar Ali em cima. Então eu vou reassentar as pedrinhas para ficarem no mesmo nível, um pouco acima, porque aí eu quero que ele funcione também com um efeito de maré. Quando chegar uma quantidade grande de água vindo aqui do, do brejinho, essa água vai elevar acima do nível das pedras e depois que ela passar para a areia e vier para esse segundo compartimento, ela vai baixar outra vez. Abaixo do nível das pedras. É isso que eu estou ideando. Né? E claro, falta colocar as plantas todas aqui. Por hora eu estou observando fisicamente como é que acontece todo o processo. A gente vê que a água está chegando por aqui, está chegando devagarzinho. Ela está melejando, ela está atravessando, permeando a areia. Então ela vai demorar um pouco mais para chegar até aqui. Na hora que ela chegar e ela for avançando, vamos ver como é que... Ah, aqui, ó. Já temos água sendo filtrada de baixo para cima. Então, o nível já tá quase no nível das pedrinhas aqui fora. Não sei se dá para enxergar, né? mas já, já tá quase lá. Então, daqui a pouquinho... Esse, essa água filtrada vai cobrir as pedrinhas e eu quero ver como é que se comporta a saída dessa água ali no, no tubinho, que é a saída ali na frente. Estando tudo bem, aí eu fecho e vou usar essa água depois da maneira que eu quiser. Quero acompanhar também a subida dessa água e a, a, a saída dela para o tambor menor. Bacana. Aí depois, se eu quiser, eu coloco um joelho voltado para baixo para fazer o processo de sifonagem. De maneira que se eu quiser mais água do que aquela bombinha vai acumular, então eu vou pegar daquela lá e dessa aqui também. Então juntando as duas, deve dar uns 100, uns 100 litros, talvez. Bacana? Então, correndo tudo bem, o bidim já está separado, vou forrar os seixos com o bidim, porque eu quero colocar uma camada de areia por cima dela aqui também. Os testes que eu queria e precisava fazer, teste de estanqueidade desse outro módulo, foi feito, está tudo bem tudo funcionando legal. Trouxe uma saída um cano que que eu posso levar para a horta. Aqui dentro os dois filtros. Então, esse pedaço aqui e esse pedaço, eles vão estar tá funcionando efetivamente como um, um filtro lento. Areia, o bidim e por baixo do bidim, as pedras roladas. A gente percebe que está chegando nutriente, por aqui, a gente vê esverdeada a areia. Está esverdeada porque tem alga, se tem alga é porque está chegando nutriente por aqui. Então ainda está chegando nitrogênio, fósforo e tudo mais. A expectativa é que com o aumento das plantas no sistema de cima, Aqui também vou colocar algumas plantas. Aqui no brejinho vai ser planta. Aqui na areia vai ser planta. E ali eu estou pensando em deixar uma laminazinha de água por cima para ter umas plantas aí de. uns aguapés, né? Mais planta de, de laguinho mesmo. Aí vamos ver como é que vai ser o desenrolar da, da saga. Bom, ganha um doce. Quem adivinhar quem é que tá aqui hoje? <risos> Aê, Miguel! Dá um oi pro povo aí. Pera aí, Miguel. Vamos pegar a direita aqui. Opa! Dá um oi pro povo aí, Miguel. E aí, pessoal. Tudo bem? Beleza? Então, dia de Miguel. Olha só. Já. Vou falar, fizemos, mas quem fez foi o Miguel. Tirou um pouco de terra por aqui. Olha só o sisteminha, como é que já está ficando. Já estou começando a trazer plantas para cá. Aqui do lado, estou juntando um pouco de terra. Miguel deu uma planada aqui. Essa terra que está vindo aqui do lado, é por conta dessa terra que saiu daqui. E aqui eu estou pretendendo, estou com a ideia de fazer um jardim de chuva que vou mostrar com o tempo como é que como é. E é. em volta disso aqui tudo, do sistema, aqui já estou começando a fazer, fazer um jardinzinho também. E com a ideia, hoje máquina de lavar roupa, a água subiu bastante, então eu vou medir um nível e fazer uns furinhos por aqui, de maneira que toda vez que a água subir, ela vai entrar no furo e vai molhar o canteirinho aqui em volta. Mas é, são ideias, ideias. Beleza? E aí, tá tá gostando, Miguel? Das artes que nós estamos aprontando? É, gostando, tô aprendendo, né? Devagar tô aprendendo. Aprendendo e ensinando, né? Devagar o povo aí também. Você já vai fazendo uma coisa e outra para o pessoal aí, né? É. Que não está muito acostumado com as coisas, mas... É isso aí. De grão em grão a galinha enche o papo, não é, é isso? <risos> então tá bom. Beleza. Nosso sistema nessa parte já está quase pronto. Hoje máquina de lavar. Então sobe bastante o nível do do efluente, a gente percebe que a, a água está clarinha já e passarinho tem adorado lá na frente os tambores com água. Bom, mas não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é que nós já estamos avançando nas coisas. e Eu estou começando a fazer aqui um jardim de chuva. Então como é que vai funcionar? O excesso de água de chuva. Vem para querer descer para a parte de baixo, mas aqui ela vai ser desviada e entra nesse canteiro. Então a água vai ser retida por aqui. E na saída tem algum obstáculo para ela, porque aqui na descidinha da rampa, então essa parte aqui ela já está mais rampada, na descidinha da rampa, a água é novamente desviada para cá, porque pega a água que vem descendo daqui de cima. Então ela é desviada para cá e aqui entra um novo jardinzinho de chuva. Eventualmente, esses tijolos ainda não estão assentados, então eventualmente sobe o nível da água e ele passa para o segundo é, jardinzinho de chuva. E esse jardim vai acompanhar toda a lateral do nosso sistema. Tá, mas e no inverno, quando não tem chuva, a gente pode perceber que o brejinho de cima está num nível mais alto do que essa parte aqui de baixo. Eu vou puxar uma saída da parte de cima, de tal maneira que toda vez que a água entre. Né? vem do filtro, desce e entra no brejinho. Então dali eu vou puxar um caninho, fazer uma abertura e deixar uma saída aqui para a água. Subiu o nível da água do brejinho, o brejinho descarrega aqui dentro, na parte de baixo. Subiu o nível da água, eu coloco um caninho eu coloco um caninho fazendo uma pequena ligação aqui de maneira que eu tenho sempre essa parte umedecida pelo menos essa é a ideia né vamos ver o que é que eu vou aprontando uma vista mais geral de como é que tá ficando Nosso jardinzinho de chuva. Daqui a pouco isso daqui vira um jardim também, né? E visto de um outro ângulo. Alô, oh, mas tá ficando legal, hein? Fala a verdade. Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com os amigos. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.